Olá consulentes, estou de volta, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de aquário e para compensar essa semana que eu não pude estar com vocês, trazer aqui uma leitura mais profunda hoje, tá bom? Então vamos lá. que carta linda! E vamos complementar com esse outro tarot. E ao longo da leitura, vou trazer mais. Já vou deixar até por aqui. Aquário, a resposta da oração que você fez é essa carta aqui. Mostrando para você continuar conectado com você. No sentido de sentir as respostas que saem da sua intuição. E só você pode fazer isso por você. Talvez você tenha se perguntado como buscar respostas. Elas estão todas dentro de você, viva apenas o agora. E a verdade do momento será a sua oração. Às vezes, não é necessário fórmulas. Apenas deixar o coração falar. É o sentimento que mudam as coisas. E qual é o seu sentimento nesse momento? Fica aqui essa reflexão. Tem uma segurança aqui, algo que você segura com medo de perder. Pode ser no campo material. Pode ser no campo afetivo, adapta para o seu momento, com base naquilo que você tem um certo apego. E quanto mais você segura, mais te gera dúvidas hum, do tipo, será mesmo que isso é bom para mim? Será que estou no lugar certo ou deveria ir por outro caminho? E aí você volta o pensamento no passado, sente saudades dos momentos leves. Porque é como se agora você não estivesse com 100% de certeza nessa situação. Não está muito confiante no que você está passando. Lembra do que falamos na carta da oração? É preciso manter essa conexão com você, voltar para dentro, para analisar os sentimentos de modo que você veja por onde está seguindo e deixar o momento falar por si só. Não pensar no que era ou no que poderia ser. Assim, você vai conseguir saber o que fazer com relação a essa pessoa ou com o caminho que você deve ir. É como se você estivesse deixando para depois, esperando uma luz. E essa luz vem quando você aperta o botão. É tudo de dentro para fora. A roda vai girar, vem mudanças. Mas tudo depende do seu primeiro passo. Em lidar com as suas emoções. Hum, é o momento para manter a calma fazendo essa reflexão do que você sente, se está congruente com o que você faz ou com aquilo que você quer, para que haja uma percepção melhor da realidade, para que quando a roda girar e começar as transformações, você flua com elas e não se sinta presa ou preso, sem enxergar a saída e até invadido pelo que acontece fora de você. Você tem proteção sempre, nunca está só. Sua oração é constantemente ouvida, se permita sentir as respostas. Se acalmando e entrando em sintonia. E vamos trazer mais cartinhas. acreditando no seu poder interno e em tudo que você já superou ou obteve até para soltar essa defensiva. Hum, o mundo está girando, te trazendo mudanças e realizações. É como se você estivesse adquirindo Estrutura, uma base sólida e renovada. De quem muito se empenhou e está embarcando em uma nova fase, com muita energia e esforço pessoal. Cuidado! para não ir com muita sede ao pote e sofrer com as expectativas. Pressão demais gera ansiedade, insônia e paralisa o processo da fluência. Olha aqui a carta da Enforcada. Analisa em qual ângulo você está olhando para não se deixar levar por situações externas que te fazem entrar em conflito, conversas ou competições que não levam a nada. Hum, não faça movimentos precipitados no calor do momento, seja porque você ouviu alguém, ou sentiu alguma cobrança interna, porque a tendência de agir por impulso é você se entristecer, machucar o seu coração. Então, antes de qualquer atitude, decisão ou insegurança, saia um pouco da cena, faça uma reflexão. Trabalhe os seus sentimentos para sentir o que é melhor para você fazer. E se não for decisões que dependam só de você, solta. Dê passos por você, pelo seu bem-estar. Que o restante se resolve. Então, cuida de você e vamos trazer também uma mensagem com oráculo, então vamos lá.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 E gratidão.